de novo, e aí gangue do mar. como é que vocês estão, tudo bem? como é que está tudo bem, graças a Deus é espero que com vocês também tá chegando agora no canal seja muito bem vindo tem bastante vídeo aí ensinando a fazer umas belas, umas gambiarras aí nos carros, em casa, para economizar um dinheirinho e tal se servir para você, fico feliz, se não servir também, beleza, faz parte fechou? Tô, deixa eu desligar essa máquina aqui. Tô fazendo um, um servicinho pra um amigo aqui. É, o nome dele é Serginho. Apelidado carinhosamente por mim de flor. Minha flor. Serginho, um grande beijo. Ele tem um carrinho, um golzinho de arrancada. Infelizmente, há um tempo atrás, ele sofreu um acidente. Aí, quem abraçou a ideia dele foi o nosso amigo Bruno Maser, lá da oficina Moto de Esporte Sorocaba. Parabéns pela atitude Brunão. Ó. Merece o todo meu respeito. Fechou? Tô fazendo um suporte de paraquedas para pra ele com o carro dele tem até paraquedas, hein? O carro é bom, hein? Aí tô fazendo um suportinho de paraquedas para pra ele. Ele pediu para mim fazer. Então eu resolvi gravar. Negócio diferente, simplesinho. Nem todo mundo vai fazer, mas dá só para ter uma noção. Às vezes tira ideia para fazer alguma outra coisa, fechou? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu estou aprontando. Certo? Deixa eu dar uma pausa e mudar a câmera de lugar. Ah, se você não me segue no Instagram, me segue lá, Pido garagem fechou? E o Instagram da minha esposa é Judivas. Tem foto desse suportinho tudo lá. Fechou? É nóis. Tchau. Tchau não, cara. Pera aí, que só vou mudar a câmera de lugar, não vai embora. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. É, ele me passou as medidas Essa aqui vai ser a base, ó Tem que ter 19,5 por 19,5 Aqui é onde vai parafusado do paraquedas, certo? O que, que eu fiz? tem um disco de freio de moto Velho, ó pra vocês vê como é que é um disco de freio era, era uma uma phaser Era assim, acho que era assim, se eu não me engano Era alguma coisa assim Só para vocês terem ideia como era um freio de moto Ó, eu acho que era assim. Sei lá como é que era essa porra. Aqui sim. Ah, não importa. Era um... Pô, oh, cara, ele não tá mostrando nada. Aqui, ó. Ó. Era um freio de moto, certo? Ah, não lembro como é que ele era. Mas era um freio de moto. Aí eu tirei essas duas bases aqui, ó. E fiz a base... Vai ser preso aqui, ó. Caramba, tá pegando legal aqui, hein, meu. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Na posição, ó. ó isso aqui vai ser a base do paraquedas, ó. Do suporte que vai preso lá no porta-mala. Entendeu? É assim. Esse... Isso aqui vai aqui. Isso aqui vai aqui. Vocês vão entender quando eu colocar lá no carro, certo? Então vou dar um pausezinho aqui, ó. Vou. Soldar aqui. Vou soldar aqui. E vou meio que... Deixar meio caminho andado. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Fechou? Aí, pessoal. finalizado, hein? Ó. Como é que ficou. Vou mostrar lá no carro, tá? Esse aqui ele vai mandar fazer aqueles... Aquelas pinturas eletrostáticas. Tá? Então, no... Não vou precisar polir, não vou precisar dar acabamento, nada Ele vai se virar lá, fechou? Só vou mostrar lá no carro pra vocês terem uma ideia Porque nunca vi um suporte de paraquedas Eu também nunca tinha feito E eu gostei Achei que ficou bem charmosinho Só vou mostrar no carro como é que vai ficar Tá bom? Segura aí Apertou? Apertou. E aí, estamos aqui no carro agora, hein? Fui lá pedir a ajuda da dona patroa Porque a Tava nos procedimentos de beleza. <risos> ah, eu não vou lhe mostrar. <risos> ó, então ó, suportinho do paraquedas. Rapaz, eu gostei tanto desse negócio que eu tô até pensando em fazer um pra mim, amor. Você acha? A sua bunda? É. Pra... Só de enfeite. Ah, eu não vou fazer não. Vai ficar muito baiano. Ó, suportinho do paraquedas, ó. Então ele vai aqui, ó. Fechou? Olha só que bonitinho que ficou. Mostra aqui a chave, meu. Detalhezinho da chave, ó. Aqui, ó. Dá pra abrir, ó. que você consegue abrir sossegado, ó. Tira a chave. Bota a chave. Ah, ó, que bonitinho. Aí aqui, ó. Vai parafusado o paraquedas. Baixa mais, meu. Aí, ó. Aqui vai parafusado o paraquedas aqui, ó. Entendeu? Qual que é a fita? Com charme, meu. Gostei pra caramba. Vou mandar lá pra ele... Espero que ele fique feliz, né? Com, com o suportinho que eu fiz pra ele. Mostra Se não ficar aí. também aqui pra você, Serginho, ó. Seu trouxa. <risos> é nada, mano. Obrigado, viu? Ó. Serginho é meu amigão, meu irmão. Que Deus colocou no nosso caminho. Ó. Ficou muito legalzinho, <risos> Mostra de novo, só pra pessoal ver. Olha, que charmezinho. Isso aqui você não encontra em loja nenhuma pra vender, não, filho. Olha só, depois de pintadinho... Ah, você é louco, vai ficar muito legal. Depois eu vou postar uma foto no meu Instagram lá depois que ele pintar bonitinho, colocar no carro. Aí eu posto uma fotinha lá. Fechou? Espero que tenham gostado. Não sei se isso vai ser útil para muita gente, porque eu acho que pouquíssima gente vai querer fazer. Ou acho que até ninguém vai querer fazer. Mas é só pra ter a noção: ó, o freinho de, de phaser que ia ser jogado no lixo. Um amigo meu me deu, falei: não, me dá aqui que uma hora eu vou usar ele. Aí, ó. É isso. Entendeu? Uhum. O suportinho desse aqui, ó, custa acho que 300 pau. Nossa. 300 Falei, não, florzinha, deixa pra mim que eu vou fazer um pra você. Pá, aí, ó. Gastei nada. Zero de custo. Quer dizer, gastei, mas tudo lixo, sucata. Se for pôr na ponta do lápis, não gastou 30 reais aqui. Fechou? É nóis. Não, não é assim, né? É assim. Tamo junto. Um abraço.